Olá! O vídeo desta semana é sobre um tema que é muito falado e que nem sempre as pessoas sabem do que é que estão a falar. Eu estou a referir-me à questão da partilha de negócio imobiliário. Muitas vezes os angariadores, os agentes angariadores dizem que trabalham em partilha e os clientes não sabem bem o que é que isso funciona. Portanto, vamos rapidamente tentar explicar o que é que é a partilha, de onde é que vai e como é que funciona. A origem do, do sistema de partilha não é bem a origem, mas uh, o crescimento exponencial da, da, da partilha acontece em 2000 com a entrada da rede de franchising Remax em Portugal. Até lá havia de facto partilhas, mas normalmente isso acontecia quando havia lançamentos de produto novo em que uh, as imobiliárias partilhavam um negócio que era angariado por pelo, pelo uma agência que tinha a promoção. A partir de 2000, com a entrada da rede Remax e com a aplicação do sistema de exclusivo, a Remax começou a trabalhar com o sistema que hoje é vulgarmente aceite e praticado pelos mediadores imobiliários, que é o sistema de partilha. Então, o que é que é isto da partilha? A partilha não é mais nem menos do que o agente angariador aceitar clientes de outros profissionais que tenham clientes à carteira e aceita também dividir, partilhar a comissão que vai receber. É essencialmente isto é que é a partilha. Portanto, o agente angariador trabalha o cliente um, que tem a propriedade, que tem o imóvel, e o agente comprador trabalha o interessado que irá a partir de comprar o imóvel. Concluindo-se o negócio, dividem uh, a comissão nos termos uh, previamente acordados e que, de uma maneira geral, será 50%, 50 para, para cada uma das partes. 50% para quem tem a agriação, 50% para quem tem um, o, o cliente comprador. Duas notas muito importantes uh, para finalizar. A partilha é mesmo muito importante, neste momento a maior parte dos imóveis são vendidos através de agentes imobiliários e, portanto, se trabalhar com um agente que não trabalha no regime de partilha, está a limitar a quantidade de clientes e a exposição que o seu imóvel pode ter. O trabalho do agente angariador é divulgar ao maior número de profissionais que faça com que o seu imóvel receba mais visitas e que seja vendido mais rapidamente e ao melhor preço. Segunda questão, muito importante, e esta obviamente é uma opinião minha, só se pode partilhar um imóvel que esteja angariado em exclusivo. Não se pode partilhar um imóvel que esteja angariado em sistema de uh, regime de aberto. E porquê? Porque não se pode partilhar aquilo que não se detém. A única, a única gente que detém a capacidade de partilhar um, uma, uma comissão é quem tem um imóvel angariado em exclusivo, porque é quem tem garantido a comissão em caso de venda. Portanto, isto, partilhar um, um imóvel, ou querer aplicar o sistema de partilha a um imóvel que esteja em aberto, é o mesmo que eu querer partilhar um lugar de estacionamento que está na rua. Hum, não faz sentido porque ele não é meu. Qualquer pessoa pode chegar lá e usá-lo hum, desde que chegue primeiro. E com o regime aberto é assim que funciona também. Tem, há vários agentes que estão a trabalhar o imóvel e quem chega a primeiro vende. Portanto, eu não posso partilhar uh, um, uma angariação em, em, em regime aberto. Com estas duas notas concluo o vídeo desta semana. Uh, espero que tenha sido do seu agrado. Se gostou, partilhe. Subscreva o meu canal, não se esqueça. E todas as quartas-feiras lanço novos vídeos sobre o mercado imobiliário com temas que espero que goste. Até à próxima semana. Até ao próximo vídeo. Vamos conversar?